Nós estamos aqui na Estância Monte Belo, onde nós vamos mostrar a situação do gado oh, a respeito às estiagens. Como você tá, pode ver, né, a, a estiagem vem é, é de, de longe. Nós estamos há praticamente mais de um ano sem chuvas. Então, está aí o resultado. Né, você está vendo aí o gado, né, o estado do gado a falta de, de alimento né? nós estamos aí é, complementando com ração com um uso com um buxo porque na verdade as pastagens já não tem não tem mais pastagem o sol é castigante a, a falta de, de chuva falta de água você pode ver que está tudo seco agora hoje você tem que tratar só na silagem hoje está dependendo praticamente da silagem não existe nada nem nem capim seco mas tem para para comer então é 100% no coxo com silagem e ração hoje quantas reis você tem aqui hoje nós estamos tratando de aproximadamente 200 reis no coxo aqui é só gado de corte né é só gado de corte Lélio diante essa estiagem na verdade, as, as geadas que nós tivemos esse ano, na de, decorrente de, de, de, dos meses passados, também afetou muito, né? É, além da estiagem, né, nós tivemos aí um longo período de, de temperatura baixa, é, tendo três, três noites de, de, de geada, então, veio né, combinar com, com, com a seca, quer dizer, a, é, acabou né, de, de, de secar. Quer dizer, já estava ruim, ainda ficou pior, culminando com a falta de água. né diante disso tudo o prejuízo é grande, né? É muito grande, porque o volume de despesa aumenta, aumentou muito, né? Então, é, se tivesse o, o tempo normal, com as pastagens normal não haveria necessidade né, desse despêndio com ração, com, com silagem, então a despesa é triplicada. Agora parece que já está começando a faltar também a minha cidade. E aí, como é que fica a situação? Então, é um fator preocupante, porque caso venha a faltar e está na iminência de faltar, está bem escassa. Então, ainda vai aumentar mais a despesa, porque nós teremos que aumentar a ração, né? a ração sal mineral, enfim, o custo disso é maior do que o da selagem. E a água? A água é outro problema. Né? Aqui, por exemplo, a gente tinha um manancial de água né? abundante. Tinha água nos cursos, através de duas potas de que eu tenho. E, e com a falta de, de, de chuva, a mina veio a secar. Então, nós estamos sem, praticamente sem água. Então, aí houve a necessidade. Foi preciso de, de, de, de furar um poço artesiano para... Para sofrer a necessidade do rebanho. Bom, vamos fazer uma hipótese que a chuva vem essa semana. É, quantos meses levaria para a recuperação do, do, das pastagens? Bom, assim que a chuva cair, para recuperar, no mínimo 30 dias. E ainda tem um outro agravante, nós imaginamos que com o sol castigante, eu, eu imagino que a pastagem um, um, não virá. Sem uma recuperação do sol, sem uma preparação e uma, uma nova semeadura de sementes. Porque o sol é tão intenso e a, e a falta de água vai fazer com que a semente não germine e o, e o capim mesmo vai, vai morrer, não vai, não vai ter condição de, de rebrote. Bom, diante de toda essa situação, a falta de água. Você tinha aqui um, um, uma, um tanque, né? onde inclusive havia peixes. Sim, é uma, uma pequena represa onde a gente criava retiláveis né, para lazer, né? então foi, nós fomos obrigados a né, eliminar porque, porque a água da mina, a propriedade do vizinho, né, secou e, e todo o manancial de água já não existe mais. Bom, fazendo um, um balanço na atual situação. O prejuízo é incalculável. É muito prejuízo, né? É, a região, toda a região, os produtores de toda a região estão sofrendo com essa, né, com essa estiagem e o um prejuízo é grande. O, o produto rural vai levar um bom tempo para recuperar né, desse prejuízo.